bom dia boa tarde boa noite a dica do consultor de rima hoje é como você facilitar a sua inspiração na hora de compor lembrando que você pode escrever o seu e mail seu whatsapp no link que está na descrição explico, consultor de moda não, consultor de rima. às vezes a gente senta para compor e as ideias não vêm. quanto mais a gente tenta forçar menos vem. Então, qual é a ideia? Sempre tenha um papel, um celular, eu sei que você sempre tem em mãos, seja por áudio, faça um grupo com você mesmo no WhatsApp, no Messenger. E sempre que você tiver uma ideia que você pode transformar depois em música, você vai lá e anota. Grava um áudio com a ideia, grava a frase, grava o verso solto. Toda vez que você for compor, você volta ali no seu bloco de notas, no seu bloco de áudios e vê tudo que você pensou durante a semana às vezes você tem uma ideia através de um filme de uma série de um livro de uma frase de caminhão de uma piada de um amigo de uma frase de efeito do seu voo e por aí vai garanta que você não vai perder nenhum episódio do consultor de rima cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook se você é de Piracicaba Quarta-feira agora, dia 13, às 14 horas, na comedoria do Sesc Piracicaba, vai ter a oficina Conversas com Versos, que vai abordar diversos estilos de improviso que tem na música brasileira, que tem no Cururu, no Repente, no Rap. E o mais louco, é uma oficina dedicada à terceira idade, à melhor idade, mas não exclui ninguém. Então, leva seu vô, leva sua voz, se você que tá vendo aí, é vô e vó, leva seu neto, leva sua neta A gente vai fazer uma grande mistura, uma grande bagunça Vai ser o um encontro do neto com a avó, como é do repente com o rap Como é do cururu com o rap E é isso, espero vocês lá Desfri, de moda não, consultor de rima.